Olá, tudo bem? Nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre o Manifesto Ágil de Desenvolvimento de Software. Né? O Manifesto Ágil, ele na verdade é um conjunto de valores e princípios né, que regem toda a metodologia ágil de desenvolvimento. Tá? Uh, o Manifesto Ágil, ele veio para se contrapor à ideia de um desenvolvimento tradicional, né, aquele desenvolvimento mais conhecido na indústria de, de, de software, onde né, a gente parte do pressuposto de que Somos capazes de entender todos os requisitos de um determinado projeto, de um determinado software que deve ser construído logo no início, fazemos todo o desenvolvimento de software e entregamos um produto completo para o usuário no final. Tá? Acontece que, num cenário real, essa situação é muito rara, ou seja, dificilmente a gente consegue entender logo no início do projeto né, todos os requisitos do cliente ou usuário, e provavelmente né, a gente vai acumulando dúvidas e acaba assumindo entendimentos que no final se tornam um produto que a gente entrega e não vai estar de acordo com o que o cliente eh, esperava. Isso obviamente vai ocasionar atraso no projeto, insatisfação da equipe de desenvolvimento, insatisfação do cliente e custo jogado no lixo, certo? Então a ideia de método é partir para uma abordagem mais iterativa, ou seja, a gente reconhece que não somos capazes de é, entender tudo no início do projeto, né, e que vamos aprendendo ao longo do nosso ciclo de desenvolvimento até que a gente tenha um sistema completo para entregar para o nosso cliente ou usuário, certo? Isso faz com que a gente desperdice menos dinheiro, faz com que a gente consiga gerenciar melhor os riscos inerentes ao próprio processo de desenvolvimento, né, riscos esses como por exemplo, né ocorrerem mudanças, ocorrerem é, é, trocas de prioridade e por aí vai, tá? Bom, o que, que quer dizer o, o que, que é o manifesto ágil? O manifesto ágil na verdade são basicamente quatro postulados que colocam um pouco do que se espera de uma cultura de agilidade, não só de um processo ágil, né? Que é o quê? Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Significa que nós não vamos ter processo e ferramentas Claro que não, nós vamos ter processos e ferramentas, mas é muito mais importante que a gente consiga né, promover a interação adequada entre os indivíduos, né, que esse sim será um fator crítico de sucesso para a qualidade do produto que a gente vai entregar. Tá? Software funcionando mais que documentação abrangente. Metodologias tradicionais muitas vezes colocam né, que a gente tem que fazer muitos documentos para entender o que precisa ser feito por completo, fazer um projeto completo daquilo que vai ser feito. E muitas vezes a gente descobre ao longo do ciclo de desenvolvimento que essa documentação não é muito útil ou que ela vai acabar sendo alterada com o aprendizado durante o desenvolvimento. certo? Então, para metodologias ágeis é muito mais importante que a gente entregue software funcionando para o cliente, do que entregar uma série de documentos que não vão agregar valor para ele, tá? Isso não significa que nós não teremos documentação, mas sim que nós vamos trocar né, documentação inútil por documentação útil de desenvolvimento, tá? Colaboração com o cliente mais do que negociação contratual. É, métodos ágeis partem do pressuposto de que o cliente, a figura do cliente, é uma figura fundamental para o sucesso do desenvolvimento, porque esse é o indivíduo que possui necessidades e que entende do seu processo de negócio e que precisa ser capaz de transmitir para a equipe de desenvolvimento aquilo que ele deseja com detalhe suficiente para que essa equipe consiga construir um produto de qualidade, certo? Se a gente não tem o cliente como um parceiro, alguém que está presente para informar a equipe sobre os requisitos do projeto, a tendência de que a gente tenha um sucesso é um pouco grande. Ok? E responder a mudanças mais que seguir um plano. Significa que a gente não vai ter planejamento e métodos ágeis? Claro que não. Nós temos planos. Só que são planos curtos que possam eventualmente comportar as mudanças que, queiramos nós ou não, vão acontecer durante o desenvolvimento. Né? Requisitos mudam, condições de negócio mudam, opiniões dos nossos clientes usuários mudam e a gente tem que estar preparado para trabalhar em cima dessas mudanças. Então, métodos ágeis partem do pressuposto de que modificações são bem-vindos. A gente tem que preparar o nosso processo de desenvolvimento para garantir que essas mudanças não impactem né, sobre o produto final sobre o projeto que a gente está trabalhando. Se você ficou com alguma dúvida em relação ao vídeo que a gente acabou de apresentar, posta aqui nos comentários que a gente vai tentar responder o mais breve possível. Se você gostou do vídeo, dá um like, tá? E se inscreve no link que está abaixo na nossa plataforma online, onde você vai encontrar muito mais, além desse conteúdo que você viu aqui nesse vídeo.